A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãos, é impressionante, mas a cada dia são novidades e novidades né, sobre a administração da nossa igreja e agora já tem muitas, né, mas agora muito mais contundente. Por ocasião da diplomação dos deputados, hoje parece que é hoje, aqui no estado de Pernambuco, e nos chega a seguinte informação, né, uma queixa-crime, uma notícia-crime contra... O deputado estadual, reeleito Adalto Santos, evangelista da Assembleia de Deus em Pernambuco. Diz o seguinte, o documento que vocês vão analisar aí, vai junto com esse áudio. Ministério Público do Estado de Pernambuco, terceira promotoria de justiça, criminal de Jaboatão dos Guararapes. Excelentíssimo senhor superintendente da Polícia Federal, cumprimentando vossa excelência, sirvo-me do presente para encaminhar notícia-crime anexo para apuração de eventual prática de crime eleitoral pelo então candidato eleito deputado estadual Adalto Santos, acompanhada de mídia, contendo fotos e áudios, ao tempo em que requisito a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos ali narrados. Sem mais para o momento, subscrevo-me, renovando os protestos de consideração e apreço. Carolina Maciel de Paiva, promotora da Justiça Eleitoral, 11ª Zona Eleitoral. Ao excelentíssimo doutor Marcelo Diniz, superintendente da Polícia Federal em Pernambuco. Muito bem, irmãos. Então está aí, não é? foram aqueles eventos que ocorreram em Recife, em que uma das nossas congregações foi usada como é, comitê eleitoral do deputado Adalto, algo totalmente proibido pela lei eleitoral, onde algumas pessoas gravaram, filmaram, Inclusive filmaram funcionários, tudo indica aqui do gabinete da vereadora Aime, não é? É retirado do gabinete da vereadora AIME para fazer esse trabalho não é? de distribuição de material dentro das congregações em Recife. Tá certo? Então está aí algo é, que nós entendemos de uma seriedade muito grande. O então candidato e hoje reeleito deputado estadual Adalto Santos está sendo investigado pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público Eleitoral da Terceira Promotoria de Justiça Criminal de Jaboatão dos Guararapes. Então fica aí para que a igreja ore pela nossa igreja, os irmãos, orem pela nossa igreja, orem por esta causa, mas não podemos ficar sem informar a igreja disso, até porque né o deputado Adalto, sempre desde o início do projeto Cidadania em 2010, não é? onde houve muita perseguição aos irmãos, aos obreiros, para que votassem nele. Em 2014, do mesmo jeito, agora em 2018 foi diferente, porque a justiça interviu e os crentes sábios e inteligentes da igreja não se deixaram enganar. Então está aí, irmãos, para que os irmãos reflitam e façam o seu juízo de valor, conforme a palavra de Deus e conforme os fatos. E nós estamos encaminhando também para os irmãos não é? esse documento, tá ok? Deus abençoe a todos.